Vai Mano, você pulou, ser Você pulou... Você pulou um muro. Caralho! Ah! Nossa, ah! caralho! Ah! Nossa, nossa senhora! Gotcha bitch. <laughs> gotcha bitch. gotcha bitch. bitch. Oh, I see someone behind him. Hello sir. Oh. <laughs> <laughs> Yo, look, look. Check this, check this out. Nossa, que ruim esse cara You suck Aí, ó Tô aqui posicionado já no meu lugar ninja Não, mano, na moral O cara, é o o cara que morreu pra mim, ele é muito ruim Ele encostou em mim e errou a facada Encostou em mim de novo e errou a facada Aí, eu vi ele Aí, eu matei Aí, ó, tem dois caras no spawn Achei um, tô em cima dele Tem um Fora aí, fora dessa da, da casa. Não sei se você tá na frente ou na casa. Ele saiu correndo. Ai, meu Deus! Meu Deus! E ele não te viu. Você tá no canto da tela dele, tá ligado? Agora o cara sai tá fora, tá parado. Meu Deus! <risos> Meu Deus, mano! Tá bom, só, só tem eu. Ai merda! Nossa, errou o tiro, os fudeus! Não tem mais jeito. Ah, é você? É! Matei um! Ai merda! Meu Ai, Deus! Rapaz! Ah, que TIA isso? Tira Tava em ser ali o cara entrou no meio, mano, olha... Nossa, que, mal. Lixo, mano. que animal! Que animal! Que animal! Que animal! mano! Olha eu, mano! Que, que delay tá da vida! Cara é. tá <risos> deitado morto <risos> lá e eu passo a facada no ar. Assim, o Porra, Zeus! Ô Zeus! Zeus! Ô oh, Zeus! Nels! Zeus! Ô <risos> burro! <risos> <risos> <risos> <risos> Nossa, olha o Hitmarker! Olha o meu Hitmarker! Eu não O cara é o mestre dos Hitmarker. Eu vou, eu vou fazer o um montage seu de Hitmarker, mano. Mano, <risos> na moral, que raio, galera, meu. Que... é a série do raio. COD, Hitmarker, Hitmarker. Prego, prego, ah. prego, prego, prego, prego. Eu tava, eu tava lá no ponto de ônibus né, com o amigo meu, pá. Aí um viu um cara entregando os folhetinhos Não. Aí um cara entregando os para ver como é que era o um abecedário, só que naquela língua lá de das mãos, tá ligado, na né? Isso aí é hebraico. Hebraico. Fuck yeah, young and We'll take a rest when our days are The